O que todas essas cenas têm em comum tem a ver com a origem dessas universidades famosas dos Estados Unidos. Quer descobrir o porquê? Fica por aí só mais um pouquinho. Vamos para mais um vídeo sobre as evidências de Deus. Existem hoje no mundo 2 bilhões e meio de cristãos onde você acredita que esses acreditam na Bíblia também, já que é o livro onde fala de Jesus Cristo, seu Mestre. Então, sendo assim, a Bíblia é a regra de fé daqueles que são discípulos de Jesus. O escritor Frederick Rudolph, em um dos seus livros, contou que os primeiros puritanos protestantes que chegaram em Plymouth Rock começaram as bases do sistema educacional americano de uma forma para que a Bíblia fosse a base dos seus ensinos. Então foi fundada em 1636 a famosa Universidade Harvard, que era uma escola cristã dedicada a sustentar as verdades bíblicas. A carta constitutiva da fundação de Harvard, regida em 1644, e o brasão que marca sua identidade declara sua confissão cristã. E a carta diz assim, Todos precisam considerar o conhecimento de Jesus Cristo, que é a vida eterna, como objetivo maior de sua existência e de seus estudos acadêmicos. E não foi somente Harvard que teve um início cristão. Das 119 escolas de ensino superior dos Estados Unidos, 87 escolas começaram ensinando a juventude na fé cristã. E tudo isso inclui Princeton, Yale e Columbia. E de acordo com Rudolph, mais de 25% dos primeiros 1.855 graduados se tornaram ou missionários ou ministros do Evangelho. Hoje, é claro, o cenário norte-americano não é mais o mesmo. Antigamente, o povo dava muita importância para a Bíblia. Hoje, as pessoas são mais indiferentes ao cristianismo. O Criador do Universo sabe exatamente como funciona a mente humana, então ele deixou evidências suficientes para colaborar com a fé, para ser algo mais consciente e não fundamentada num vazio mental. Inclusive, muitas pessoas cultas e intelectuais deram evidências pessoais da veracidade da Bíblia. Isaac Newton, por exemplo, famoso por muitas coisas, por descobrir a lei da gravidade, ele era muito devoto às escrituras a ponto de escrever um livro sobre Daniel e Apocalipse. Ele disse a seguinte frase, Nós encontramos mais marcas da autenticidade da Bíblia do que na história secular. Outro muito conhecido é Luiz Pasteur. Muito famoso pela medicina e pela microbiologia. Graças a seus experimentos, temos hoje o processo da esterilização e pasteurização dos alimentos. E foi ele quem disse: quanto mais conheço a Bíblia, mais a minha fé aumenta. Outro nome importante é Lee Strobel. Ele foi pós-graduado em Eu, olha eu aí. Foi um brilhante jornalista investigativo do Chicago Tribune. Sendo um ateu bem convicto, ele foi atrás de filósofos, de teologia, de arqueologia, de ética, de tudo. Que ele queria comprovar que a Bíblia não era verdade. E, na verdade, ele acabou é, se convertendo e percebendo que era, sim, uma realidade. Inclusive, eu tenho um livro que você talvez já tenha visto. Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Existe também um filme em relação a essa história. E é muito interessante porque depois ele se tornou um grande defensor das escrituras. De fato, nós não podemos confirmar cada simples fato da Bíblia com um fato arqueológico. Não temos tudo isso comprovado de cada um desses episódios. Mas o engraçado é que das sete grandes maravilhas do mundo, nem todas elas foram encontradas. Na verdade, a grande maioria não foi. Alguns heróis do passado... Tem textos só posteriores à sua morte. Ninguém questiona. Alexandre Magno, Sócrates, Homero. Então por que questionaram a história bíblica? Vejamos agora alguns exemplos de descobertas arqueológicas que evidenciam que o Antigo Testamento é um registro fiel dos fatos que relata. O primeiro delas é o Papiro de Ipúr. Esse papiro que leva o nome do seu autor, um sacerdote egípcio, ele faz uma oração ao deus Horus lamentando algumas pragas que aconteceram lá no Egito. Inclusive, o Nilo se tornando em sangue, alguns animais morrendo no pasto e alguma escuridão muito estranha. Tudo isso lembra alguns fatos do livro de Êxodo. Segundo, a Estela de Merneptah. Escrito uma coluna pelo faraó Merneptah falando das suas vitórias. Ali está registrado o povo Israel como um povo inimigo do povo egípcio. Existem também textos encontrados de Balaão. Aquele mesmo profeta que a gente conhece em Números 22. Veremos agora descobertas arqueológicas que evidenciam que o Novo Testamento também é um registro fiel. Sabe aquela famosa história de quando Jesus nasceu que o rei Herodes ficou sabendo que tinha um tal rei dos judeus que estava nascendo e ele mandou matar todos os meninos que tinham nascido naquela época? Esse rei o túmulo dele foi encontrado também. Foi encontrado também o osso de um homem chamado Yehuhan, que é João, em Aramaico, e ele morreu crucificado. E esse osso, com um prego, foi possível tirar mais informações de como acontecia as crucifixões no tempo de Jesus. E o outro é a inscrição, uma placa que mostrava o nome de Pilatos como prefeito da Judeia. E ali, até lá, muita gente questionava se Pilatos realmente of oh, In 1961, in the coastal town of Caesarea in northern Israel, a stone was discovered which says, Pontius Pilate, prefect of Judea. We not only know he existed from this stone, but Josephus, the Jewish historian, who lived from 37 AD to about 100 AD, mentions Pontius Pilate in his writings. He also mentions Jesus. He also mentions James and John the Baptist and some other characters in the Bible. Tem muita gente que não precisa de descobertas arqueológicas para afirmar a sua fé. Mas tem muita gente que ainda valoriza isso. E Deus deixou tudo isso disponível para a gente poder lembrar e perceber que existe sim evidências do que Deus fez e de que toda a história do seu povo são evidências fiéis para cuidar da gente. Que nós sejamos fiéis até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.